Fala galera, beleza? Aqui é o NRK, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu quero eu vou fazer um vídeo é, muito esperado é, Que é sobre como fazer vídeos reviews né? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar é, como você pode fazer um vídeo review de qualidade Beleza? É, mas antes, é, eu te peço aí que você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos E lógico, como você vai gostar desse vídeo, você possa então dar o seu like, tá bom? É, e lembrando sempre, o curso de ranqueamento de vídeos, é, o pulo do gato, do Erivelto Vou deixar o link ó, aqui ó, na descrição desse vídeo, tá bom? É muito, muitas pessoas, né? Já viram é, vídeos falando sobre produtos. Muitas pessoas dando os seus testemunhos, né? Falando que tal produto funciona, não funciona, não compre, compre onde comprar, site oficial. É isso são os chamados vídeos revistos, né? Que, na verdade é, é você pega um produto, tá? Mas ele funciona muito bem para produto físico é, na monetize, por exemplo, que tem lá os produtos físicos. É, então você pode se afiliar ali se você já trabalha como afiliado de produtos é, e essa informação aqui eu estou te dando, mas de repente você é um iniciante nesse mercado. E dentro da Monetize há vários produtos é, físicos, né? E essa estratégia ou esta técnica, ela funciona muito bem para produtos físicos. Pro, é, funciona também para produtos digitais, também, tá? Mas os produtos digitais, é, eles precisam é, de uma técnica um pouco mais apurada, né? e também necessitam é, de você muitas vezes fazer é, comunicação por e-mail, chatbot, é, outros tipos de é, comunicação e no, no caso dos produtos físicos você não tem essa, essa necessidade tão grande. É, então, e como que você pode fazer um vídeo review é, de qualidade? É muito simples. É, você vai pegar o, o produto, se afiliar a ele Na Monetize ou na Eduz que também tem é, E vai ler, ler, leia a página é, do produto tá? É muito importante que essa página tenha Uma boa chamada né, para aquele tipo de problema Por exemplo, emagreça 10 quilos em 8 semanas Com esse incrível método é uma chamada, tem que ter uma chamada forte de ação, uma, uma um vídeo, de preferência sempre é, é, é, se afilia a produtos que tem vídeos na página é, de vendas, né, e um bom texto explicando as características do produto, é, quais são os, é, os o, a formulação, né, é, todas essas informações, né, e você vai fazer agora um, um, um, um no review, você vai informar todas essas é, falar todas essas informações de forma clara e objetiva. Se você comprou o produto e quiser falar, é, quer dar o seu depoimento, mas um depoimento real, né, é bom, é bom você mostrar sempre o produto dentro do vídeo. Né, e no final você chama a atenção é, para a solução que aquele produto traz E sempre vou deixar o link na descrição Como eu faço aqui nos meus vídeos e, Mas sempre então, você vai explicar a característica do produto Mas não se atente muito a isso é, Os benefícios do produto a experiência que a pessoa vai ter ao adquirir esse produto, um depoimento real, e por fim, a solução que esse produto trará à pessoa. Isso é um vídeo review de qualidade. Mas não se atente a apenas fazer um vídeo. Faça mais que um, faça um, dois, três, é... quantos você puder sobre aquele mesmo produto. Tá? Faça um canal no YouTube YouTube, é, direcionado a este produto tá e só fale sobre esse produto não misture outros produtos porque aí já é um canal genérico Um canal genérico já não tem a mesma dimensão isso eu tenho por experiência própria é assim que você vai fazer um vídeo review de qualidade né? então repetindo características de produto né? é benefícios depoimento e solução essa é a linha que você vai falar certo e no final chamada para ação com o link na descrição direcionando para o produto tá para o produto se você quiser direcionar para um chatbot se você quiser direcionar para um e-mail marketing aí o funil você tem que definir de preferência com o produtor que já tem ali as suas métricas e os, os e-mails é, já prontos, né, com você com a copy necessária, beleza? Então é isso aí. Se você quiser saber mais é, como fazer vídeos revis, né, então eu vou deixar o link aqui do curso ranqueamento de vídeos do Erivelto, o Pulo do Gato. Tá bom? Se você gostou, aí dá seu like, inscreva-se, inscreva-se no canal.